Oi gurias, tudo bom? Eu tô aqui hoje pra gente abrir a minha Glambox do mês de outubro. A Glambox desse mês é com o tema mística, então ela é toda preta, maravilhosa, com esses desenhos meio dourados. E ele é lindo, a impress... essa caixinha ficou sensacional, acho que é a minha favorita. Então tem esses desenhos bem esotéricos na frente e atrás ela tem essas constelações. Muito fofa, é a minha caixinha favorita, certeza. E tá tudo se batendo aqui dentro. Então, bora ver o que veio na caixinha desse mês. E não esquece que se tu gosta da Glambox e quer assinar, eu tenho o cupom de desconto e ele vai estar tá aparecendo aqui na tela pra vocês. E também no box de informação tem um link que leva pra dentro do site, já com cupom aplicado, então não perde essa chance. E com meu cupom tu ganha até 80 reais de desconto e um brinde especial na assinatura, então... Bora lá ver o que veio na caixinha desse mês. Que eu tô ansiosa. Logo de cara, óbvio que eu troquei meus pontos de novo. E eu aproveitei pra pegar mais um esmalte da OPI. Esse aqui é o Lisbon Once Moor. Eu testei os que eu peguei na edição anterior. Se tu não me segue no Instagram, corre lá, me segue. Porque eu posto as unhas por lá. Então eu já postei usando um deles. E eu amei. Então eu peguei mais um e espero conseguir pegar mais. Mas eu tô apaixonada pelos esmaltes da marca. E ele custou 90 pontos, ele foi mais caro que os outros. O primeiro produto que chama atenção na caixinha é um pó pelotense. Eu nem sabia que isso existia, a minha mãe disse que é muito comum e muito velho. E ele é da Max Fresh, é um talco desodorante mentolado. Ele veio até um pouco empoeiradinho, tipo de pó mesmo que vazou. Diz aqui que o talco desodorante Pop Pelotense Max Fresh apresenta propriedades absorventes e desodorantes. O produto elimina odores desagradáveis, deixando o corpo seco, fresco e perfumado. Bom, perfumado. Aplicar o talco no... sobre a pele limpa e seca. Não sei para que eu usaria isso, mas eu vou deixar lá na sapateira para botar nos sapatos. Ele realmente tem um cheirinho bem forte, porque na caixinha, quando eu abrir, já senti o cheiro dele. Eu não abri ainda, vou tentar abrir. Mas eu não quero fazer sujeira, que estranho, parece que a tampa abre inteira, mas eu só consegui abrir metade. De fato, ela é aquela tampinha, é tipo tampinha de tempero, e ele é bem mentolado, bem cheiroso. Vou deixar na minha sapateira, e aí eu vou botando dentro dos sapatos. Eu gosto de guardar os sapatos com um pouquinho de talco dentro, pra evitar que ele fique com aquele cheiro de suor. Então, vou botar lá pra substituir o que tá acabando lá. Esse tubo tem 100 gramas e custa 17 reais. O próximo produto da caixinha é um fluido facial concentrado de rosa mosqueta. É uma embalagem de plástico. E ele promete hidratação intensa e pele iluminada. É da marca Você Bela. Nossa, bem ruim a fonte da embalagem, Para ler. Altamente hidratante, proporciona toque sedoso e ilumina a pele e pode ser usado pela manhã e à noite. Com o dosador, pinhe uma pequena quantidade na região das bochechas e na testa. Espalhe pelo rosto e pescoço com pequenas batidinhas. Evite a região dos olhos, uh, com as pontas dos dedos, anelares, massageie a testa, as maçãs do rosto, pescoço e queixo em movimentos circulares e para cima, para uso diurno e noturno. É vegano e não testa em animais. Então esse tubinho tem 30ml e custa R$ reais. eu achei muito louco esse preço, é absurdo, mas se ele realmente for bom pra pele e por ter rosa mosqueta ele é bom também pra pele acneica, então se ele funcionar vale a pena porque, olha, prometeu bem, hein? Vou testar e conto pra vocês. O próximo produto é mais um batom da Eudora. Inclusive, estou com um batom da Eudora hoje, que é muito velho meu já. E hoje eu ganhei o Eudora Glam Batom Retrátil Velvet Matte. A minha cor é a Romã. E eu tô curiosa pra ver essa cor, porque pelo que eu vi na internet, esse batom é bafo. Ó, ele é tipo um lápis. Um giz de cera, parece. E eu vou testar aqui na minha mão. Ele é muito macio. Eu tô chocada. Gente, ele é muito gostoso Muito macio E a cor fica bem viva E essa, esses batons da Eudora Custam R$38,00 em média E tem umas 6, 7 cores Então vale super a pena E ele é uma lapiseira Consegue botar pra dentro É só girar aqui E eu tô apaixonada Quero muito provar Quero testar pra ver se fica bom na minha pele Mas acho que vai dar certo O próximo produto é um produto de cabelo Esse aqui é o Force Hair Tônico de de fortalecimento da ProHal ele promete fortalecimento que, uh, reduz a queda auxilia no crescimento, tem óleo de patois e rícino extrato de aloe vera, vitaminas B3, B5, B6, C e E, é a linha Premium, eu adoro quando tem produto de cabelo eu amo testar produto de cabelo e ele é um sprayzinho, então é legal de aplicar, vamos ver o cheirinho ele me lembra um perfume que alguém aqui de casa tinha tem cheirinho de perfume mesmo, assim, perfume de dia a dia. Esse produto tem 150ml e custa R$45,00. Eu achei um preço bem ok pra um produto de cabelo, ainda mais nessa proposta de spray que dura bastante, que vem numa embalagem até que grande. Então, tô curiosa pra ver o resultado. O último produto da caixinha é um produto bem inusitado. Ele é um creme hidratante com cannabinoide active system. Eu vi na internet que esse canabinoid system tá bem alto. Tem várias marcas que estão apostando nesse complexo. Então eu tô bem curiosa pra entender como é que ele é, o que que é, como é que funciona. Diz aqui que ele é hidratante, relaxante, calmante tem aloe vera. É da, da marca Satisfy My Beauty. É livre de parabenos, vegano e não testa em animais. E esse tubinho... Tem 100ml e custa 70 reais. Eu acho um preço bem caro para um tubinho desse tamanho, para ser, ser 100ml. Mas como é um sistema diferente, é um ativo que não é tão comum, acho que vale o preço para ver, para experimentar, para testar. Deixa eu ver o que, que diz aqui atrás. É uma marca de cosméticos contemporânea que busca em ativos naturais satisfazer todas as necessidades do nosso corpo e mente. Somos uma marca 100% responsável e alinhada com a produção e desenvolvimento sustentável dos nossos produtos. Não utilizamos ativos de origem animal, nosso, nossa fórmula é vegana e utilizamos ativos naturais e sustentáveis. Nosso hidratante corporal à base de CBA, Cannabinoid Active System, age diretamente sobre a camada superficial da pele, proporcionando uma hidratação duradoura com rápida absorção. Desfrute da sensação relaxante de bem Estar do nosso hidratante enquanto cuida da sua pele e da sua mente. Nota: o CBA Cannabinoid Active System é ingrediente baseado em um complexo de óleos provenientes de plantas amazônicas. Além disso, o produto é uma alternativa segura e legal ao CBD. Este produto não contém canabidiol, meu cheirinho! Ai, gente, eu não achei cheiroso! Ele tem cheiro de mato Não gostei Nossa, achei muito fingido <risos> Sério, ele tem um cheirinho de mato queimado Assim, de folha, planta queimada Pra mim é esse o cheiro Não é gostoso, eu não acho gostoso Mas, né tá aqui, não sei o que vou fazer com ele talvez em algum momento quando eu não tiver outro creme pra usar eu até a pele pra ele, mas não é aquele cheirinho gostoso que tu passa pra ficar de boa relaxando achei bem fedidinho <risos> E foram esses os produtos que vieram na minha caixinha do mês, a minha caixinha totalizou 245 reais em produtos, sem contar o esmalte que eu usei e a troca de pontos, que aquele ali não faz parte do cálculo da caixinha. Vieram produtos bem diversificados, bem diferentes, realmente produtos para testar e para conhecer novidades. Não sei se eu vou testar esse hidratante, achei bem estranho, mas o resto dos produtos eu com certeza vou usar bastante. Se tu gostou da Glambox e quer assinar, não esquece de usar o meu cupom, o link tá aqui no box de inscrição. E é isso por hoje, eu amo muito essa experiência em mostrar o que vem na caixinha para vocês, eu espero que vocês tenham gostado também. Se tu gostou, não esquece de dar o um like e se inscrever aqui no canal para assistir os próximos vídeos e a gente se vê por aí. Um beijo! E até. Tchau!